Escutem com calma no coração quando tudo for demais a ponto de te sufocar, você entenderá que não é tudo que se pode controlar. Essa Não é por acaso que sentimos dor. A dor vem para lhe mostrar que você não está inteiro. Seu corpo é mensageiro. Então passe a escutar. Um passo atrás para respirar. Um passo ao lado. Surgem dança pra ir com leveza Presta tanta atenção porque não escutar a voz do seu coração e quando se sentir mais forte é hora de se levantar. Você precisa acreditar! recomeçar um passo para encarar e não queira ser perfeito e cada um tem o seu jeito